Se liga, olha só, 2020 tá aí chegando no final do ano já E foi um ano complicado pra muita gente no quesito dinheiro Foi um ano difícil em todos os setores, né mano? Teve essa parada do coronavírus, muita coisa rolando Mas falando de dinheiro pra muita gente foi um ano complicado Foi um ano de, de, de vacas magras, vamos dizer assim, né? Mas preste atenção agora nesse vídeo que agora eu vou te mostrar cinco sinais De que você vai ganhar muito dinheiro em 2021 Mano, fica ligado, porque se esses sinais bater com você, mano tu vai ganhar muito dinheiro em 2021, se liga bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês cinco, sim, cinco sinais de que você vai ganhar muito dinheiro em 2021. É, mas é isso aí, se você gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like aqui, beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas, o primeiro sinal de que você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro em 2021, tá? <música> O primeiro sinal é, se você já se endividou em 2020, ou talvez no ano anterior, ou até mesmo se você já faliu em algum negócio seu, tá? Mas por quê? Como assim, Júnior? Porra, eu fali, eu me endividei e você tá falando que eu vou ganhar mais dinheiro? Sim, mano. Sabe por quê? Olha só. Geralmente, as pessoas que têm sucesso, as pessoas que ganham muito dinheiro, que têm um negócio grande, a gente sabe, uma grande empresa que vende muito pela internet, sei lá. Pessoas de sucesso que têm um negócio hoje em dia, antes delas chegarem lá, primeiro elas tiveram que se arriscar e primeiro elas quebraram a cara, se endividaram, fizeram empréstimo, quebrou, é, faliu algum negócio. Por exemplo, comigo não foi diferente, tá? Até eu começar a ter os resultados que eu tenho hoje pela internet que me, quem me acompanha aqui no canal há mais tempo quem me segue lá no Instagram há mais tempo já sabe das, da, né, da, dos meus perrengues, que eu e, meu pa, eu e os meus pais já fomos despejados do barracão que a gente morava sabe que eu já trabalhei na Sky, que eu tinha um salário de 800 reais, já sabe que no meu último emprego, no último dia do meu trabalho eu não tinha dinheiro nem pra pegar o busão, então muita coisa já rolou na minha vida antes de eu começar a ter os resultados que eu tenho hoje. Quem me segue hoje e vê aí, ah, o Júnior tem BMW, ah, o Júnior mora não sei aonde, ah, o Júnior viaja pra fora não sabe das coisas que a gente passou e eu tô te falando isso por quê? Porque aconteceu comigo antes de eu começar a ganhar dinheiro por exemplo, através da internet, eu me ferrei lá atrás, mano, eu me endividei, eu tinha um nome sujo no SPC Serasa, meu irmão quem nunca teve o um nome sujo no SPC então o primeiro passo é esse, e esse é um detalhe importante, porque Se você já se endividou se você já falhou algum negócio, é um sinal de que você está arriscando tá? Esse é um passo à frente das outras as pessoas, porque as outras as pessoas geralmente são acomodadas, elas querem mudar de vida, mas não querem fazer porra nenhuma para mudar a situação da vida delas, elas não querem fazer nada de diferente, então quem se arrisca, mesmo que ainda não tenha dado certo, está um passo à frente, porque você só vai conseguir é, ter grandes resultados, só merece ver o extraordinário, como diz Felipe Rett na sua música, só merece ver o extraordinário quem se arrisca, pense nisso. Bom, vamos lá, segundo sinal, anotei aqui na minha, na minha colinha, aqui nesse papel, tá? Ah, o segundo sinal é, se você pensa em mudar sua situação, mesmo que já esteja acomodado, como assim? Ah, vamos lá. Imagina que você já esteja num trabalho que você acha legal, você tá lá ganhando seu salário de dois, três mil reais, sabe? Você está numa situação assim, pô, ganho um salário aqui mais ou menos, um salário, um salário que me mantém de boa e tal, aquela coisa toda, mas você não está acomodado com isso. Pô, eu tô ganhando um salário legal, talvez você até tenha um negócio próprio, mas ganha uma renda ali que dá para passar o mês, sabe? Se não falta, mas também não sobra muito, mas você não está acomodado. Com isso Este é um grande sinal De que você vai ganhar Mais dinheiro Quando a gente Seja aquele incômodo Tá ligado Tipo mano Sabe Eu tô, eu tô ganhando o suficiente para me manter Eu me mantenho com isso Eu consigo comprar comida Com isso Eu consigo fazer as compras Com isso Eu consigo fazer tudo mas, mas ainda não Sabe assim é, é o suficiente Mas ainda não tô satisfeito Com isso Eu quero sempre mais Eu sempre falo isso tá? Esteja satisfeito Com o que você tem Mas nunca é, Aliás Ó errei Esteja grato com o que você tem, mas nunca esteja satisfeito Nunca esteja satisfeito Queira sempre mais, o mundo é abundante Olha tudo que tem no mundo, olha tudo sabe? Deus não fez maldivas pra você ver pela televisão, cara Deus não fez você morar no bairro que você mora Inventou o avião E, e maldivas para você pegar o avião pra ir lá à toa, entendeu? É pra isso que a gente vive Então, mesmo que você esteja numa situação legal Tipo assim, você trabalha no emprego, tem um cargo legal, interessante e tal Mas está incomodado com isso, Se você quer mais É um grande sinal de que você vai ganhar Imagina. Bom, terceiro sinal, hein? Terceiro sinal é... Que você não quer salário fixo até se aposentar, mano. Este, ó, pra quem sabe que me acompanha, sabe que o meu projeto principal na internet se chama DMP, que significa demitir meu patrão. E este era o meu grande sonho, mano. Eu odiava trabalhar pros outros. Eu trabalhei quatro anos de carteira assinada na minha vida. Desses quatro anos foram em seis empresas diferentes. O que isso quer dizer? Que eu não aguentava ficar muito tempo na mesma empresa. Eu era aquela pessoa que quando começava a me encher o saco no trabalho, sabe? Quando começava a falar demais no meu ouvido, começava a pegar muito no meu pé, eu saía, eu não era aquelas pessoas que falavam assim, ai, eu não posso sair, porque não posso ficar sem meu salário não, mano, eu saía e caçava outro lugar pra trabalhar, eu não aguentava ter um patrão eu não aguentava ter um horário, sabe, digo assim ai, tem que acordar, pegar um ônibus 8 horas amanhã todos os dias, tem até horário pra sentir fome, você tem que ter até nisso, o patrão manda na sua vida, porque seu horário de almoço é 1 hora da tarde você sente fome 11 horas da manhã, você tem que esperar até 1 hora da tarde pra você almoçar, entendeu então, eu não queria ter essa vida o resto da minha vida, de receber um salário, a é, trabalhar até se aposentar, né, que é o que se prega na, na... Na cultura, vamos dizer assim, desde antigamente, né? Prego que você precisa estudar, arrumar um emprego e ficar nesse emprego até se aposentar. Pra se aposentar com o que já não é suficiente, né? Dificilmente você vê um aposentado que está bem da vida. Geralmente o cara tá dependendo ainda da família, ou continua trabalhando mesmo depois de aposentar, depende da de ajuda, né? Então não era isso que eu queria. E se você é aquela pessoa que tá lá trabalhando, trabalhando, mas pensa o tempo todo nisso, tipo, porra, eu não quero ficar no meu emprego, cara. Eu não quero depender do salário dos outros, eu não quero nada disso, eu quero ter meu próprio negócio. E esse é um grande, mas. É um sinal, tipo, brutal de que você vai ganhar dinheiro Anota o que eu tô te falando Quando você, mano, não, não tá aguentando trabalhar pros outros, sabe? Sabendo que você tá enriquecendo o seu patrão e você não tá enriquecendo Deixa um sinal de que você vai ganhar dinheiro Que uma hora você vai tomar uma decisão, vai descobrir algo Vai fazer alguma coisa para mudar totalmente a sua situação O quarto sinal, tá? Esse pra mim é um dos primordiais pra quem quer ganhar dinheiro é, se você está em constante evolução, tá? O que que é isso? Tipo assim, ó, se você tá lendo, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Se você tá lendo livros, ó, peguei alguns livros pra você ver, ó Aqui no, no, se você me acompanha no Instagram, você sabe, eu tenho uma porrada de livros aqui, tá? Então assim, se você está em constante evolução, se você tá lendo livros, se você tá, sabe Se você vai em palestras, se você compra cursos online, se você busca se especializar em algo e se desenvolver Esse é um sinal primordial pra quem quer ganhar dinheiro, tá? Se você fala que quer mudar de vida, né mano? Porque chega no final do ano, todo mundo quer mudar de vida, tá? todo mundo, né? Ai, em 2021 vai ser tudo diferente na minha vida, mas aí a pessoa não faz nada de diferente. Então, não vai ganhar dinheiro assim. Você precisa mudar, você precisa se desenvolver, você precisa evoluir. Então, a partir do momento que você começa a ler livros, investir em você, sabe, desenvolvimento pessoal, ler sobre dinheiro, ler sobre mentalidade, ir em eventos, ir em palestras, assistir vídeos no YouTube, é, como você tá fazendo aqui agora, por exemplo, é um grande sinal de que você vai ganhar dinheiro, A partir do momento que você vai expandindo a sua mente, mano, a sua visão, cada vez vez mais vai se tornando mais claro para você cada vez mais vai aparecendo forma de você ganhar dinheiro de você evoluir de você uh, sabe ter resultados totalmente diferentes ó pode ter certeza do que eu tô te falando se você está buscando evoluir todos os dias dessa forma que eu expliquei se desenvolvendo todos os dias mano é questão de tempo para você ganhar muita grana pode anotar o que eu tô te falando aí e o quinto para fechar o quinto sinal ah, de que você vai ganhar muito dinheiro é se você está buscando maneiras de empreender, tá? Dificilmente você vai ficar rico através de um emprego, tá? Eu não conheço nenhum milionário que seja empregado, a não ser que seja artista de televisão, jogador e tudo mais. Para um empregado comum que trabalha de 8 a 6, segunda a sábado, eu não conheço nenhum que é milionário que tem a vida dos sonhos. Pode até ter, talvez, que seja milionário, mas ele não tem liberdade de tempo, que não adianta nada você ganhar dinheiro e não poder viajar, pô, entendeu? Então, se você busca maneiras de empreender, Deixa é um outro grande sinal que você vai ganhar dinheiro em 2021. Mano. E uma dica que eu quero deixar para você em relação a isso, em prol disso, é: se você ainda não se atentou a isso, se atente -se ao mercado digital, hein? a era da internet tá cada vez mais crescendo. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe disso. Minha vida se transformou através da internet. Tem várias formas de você ganhar dinheiro na internet: com dropship, mercado de afiliados, fazer teu próprio produto, ter uma loja virtual de roupas. Ah, sei lá, tem, tem muitas formas de você ganhar dinheiro através da internet. Você pode até é, ver outros vídeos aqui do meu canal, que eu falo muito sobre isso daqui. E eu vou deixar de graça pra você aqui na descrição desse vídeo o link de um mini curso, de um mini treinamento meu, gratuito, que ensina como você começar a trabalhar pela internet através é, do mercado de afiliados, como você pode vender produtos de outras pessoas. Você não precisa nem ter um produto, você vende produtos de outras pessoas e ganha comissão, tá? Mas se você está buscando maneira de empreender, este é um sinal, tipo, primordial, que você vai ganhar muito dinheiro em 2021. Beleza? Então mais ou menos esse vídeo. Se você gostou, mano, deixa o seu like aqui, tá? Se se inscreve aqui no canal, dá muito trabalho gravar esse vídeo para vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve, ativa as notificações e me segue lá no Instagram, beleza? Até o próximo vídeo então e valeu!